Eu estou Eu aqui na Praça Central, Praça Barão, né? É. Conversando com uma pessoa de uma família muito distinta aqui de Franca, é. né? Barion. É. O... o primeiro nome do senhor é? Meu nome é, é Edson. Edson Barion. é O pai do senhor, como que chamava, senhor? Guilherme Barion. Barion. Mas primeiro, vão aqui. Os irmãos do senhor, quem são? Hein? Irmãos do senhor. ah oh, meus irmãos eram Wilson. Euripides e o Walter. O Walter. Irmãs? Irmã não tem. Mas eram quatro irmãos. A mãe do senhor é de que família? É Guerra. Aqui tem guerra, aqui tem é. bastante família guerra, né? Tem. É. O nome dela é? é... Rosa Guerra Barion. Barion. Eu estou conversando com o senhor Edson. Porque no livro do reverendo Júlio tem uma menção é, a essa família, que tem um, um irmão seu que foi presbiteriano, né? É. Ele era mais, novo, mais velho ou mais? Mais velho, o... da, do, dos irmãos era ele. E foi o penúltimo a, a morrer. O penúltimo Só sobrou eu. O senhor não está esquecido aqui, não? Hein? O senhor não está esquecido aqui, não? Não. <risos> Eu sou eu Suedes, hum. e o senhor casou aqui em Franca? Casei aqui. Que família que era? É, nascimento. Da, da, de Franca mesmo? Não, era de Minas. Que? Minha mulher era de Minas. Que cidade? Também. Que cidade que era? É, lá no Bananal. Bananal. Pra frente de Sacramento. É. O, o Suedes, quantos filhos? Quem eu? É. Eu tenho três. Três filhos. Um advogado, o outro lá o Marcelo e tem minha menina, a Raíssa. Aham. Tinha uma, uma, uma moça que trabalhou na prefeitura ultimamente, que ela é barião. A Júlia. A Júlia, era casada com. O... Como é que chama aquele moço? Eu me esqueço o nome dela, ele está em São Paulo. Ele, tá em São... ele era do PT na época, é. né? Do grupo lá. A gente conversava. A Júlia batendo um papo aí, é. querendo registrar essa história. Me fala um pouquinho, Bariol. É isso aí, é italiano? Italiano. O pai do senhor que nasceu aqui ou já veio. Os pô... avós, né? Os avós. Nasceu na Itália mesmo. E eles vieram? Pra cá. Aí, o senhor conheceu eles? Conheceu, hein. Morava aqui em Franca. Morava aqui. Como que era o nome dos avós? Rodolfo Barion. Rodolfo Barion. E. A minha avó? Maria Calanca Barion, da Ilha de Cecília. Ilha de Cecília. O, o avô do senhor, quando, quando chegou aqui no Brasil, ele veio só? Como é que é? O senhor. Aí, aí eu vou ficar te devendo, não sei. Se ele veio sozinho, como é que foi? Solteiro? É, solteiro. O sou Ed, ah, ele já veio direto para Franca, o senhor conheceu. Conheceu. O senhor conheceu? Conheceu. Na época que ele veio, vieram outras famílias também, né? É. Que eram.. O, Tem o, o outro meu avô também que veio da Itália. O Marino Guerra. Marino Guerra. É. Que... É o pai da minha mãe, né? Barino. Guerra. guerra. E estava fugindo da guerra, né? <risos> Esse... Eu sou casado com uma Ponce. Hum. A minha esposa é... é prima do aparecido Ponce. E ela é neta do Manuel Ponce, aqui, do Cubatão. Ah, sim. Aquele é, dona Madalena, hum. o Francisco Ponce, né? Que eram os, é. os antigos, é. o Tio Francisco, dia ele foi mostrar o, o, o galinheiro dele lá, que ele criava as galinhas, pro o Tio Toninho Ponce, que era sobrinho. é sobrinho. Aí ele estava com o chinelo, né? E ele tropeçou assim. Aí ele olhou pro, pro Toninho e falou assim, não estou acertando com esse chinelo. Aí o Titurinho, muito gozador, falou assim, ô oh, tio, acho que você não está acertando, é com os 94 <risos> Ele viveu bastante, 94 anos, teve é. dois, dois casamentos. Aí o São Mané Ponce, ele teve é, um grupo grande de filhos, e essa semana faleceu a, a filha dele, a Lola, que era casada com Francisco Ribeiro Chiquinho. Trabalhou nessas indústrias de calçado, Hum. Morou ali naquele canto. O senhor Edson, me fala da vida. O que é a vida para o senhor? A vida para mim é uma coisa boa, né? A vida foi que Deus deu para nós, nós estamos usufruindo dela. É o um dom divino, né? É. O senhor já tem quantos netos? Eu neto, tem tenho dois só. E bisnetos? Hum. Não tem. Senhor, desculpa perguntar, e que idade que o senhor conta hoje? Eu? É. 80. O senhor está jovem ainda, tem muita coisa para frente. Ué. Deus que... é quem sabe. É Deus é quem sabe. É. Eu conversei com uma pessoa aqui e ele me contou umas histórias bonitas. Eu sou donato, peregrino donato. Ah, oh, é? donato, faleceu, coitado. 94 anos. É. O senhor, le... o senhor sempre trabalhou aqui nesse miolo? É. Então o senhor lembra quando o Magazine Luiza começou? Oh, eu lembro tudo. É, o início dela é da Cristaleira, né? Ah, o início do Magazine, o início do Magazine foi que a mulher do, do Donato Pellegrini era funcionária do Rosinha da Cinderela. Ela começou a trabalhar lá. Naquela época veio o Cão a Gás, a televisão não era cores, né, preto e branco. Então foi, ela trabalhava lá. Depois eles começaram uma firma aí. A, a Cristaleira, eu acho que eles compraram. E hoje, uma loja que. É, tá, tá, até hoje. É do A Livraria Agência Brasil, né? Agência Brasil. Eu sou Geraldo. É. Geraldo de Paula. Pai do Rosalvo, né? É. O senhor trabalhou como corretor? É. Então o senhor conhece essa franca igual... Eu conheço mais ou menos. Essa cresceu bastante, né? É, cresceu. O, o senhor que viveu aí esse tempo todo... Está filmando, um Qual... Qual? É. Para passar na reforma. É. é quem é? Vem cá, companheiro. Fala, meu amigo. Vem cá, Oi. você conhece esse moço aqui? É me, tirou ele batatinho. Os melhores tem aqui na praça. Oh. É. <risos> Ô, Marião, que coisa boa! Eu faço é, é pro YouTube, né? O pra mim é. mesmo. O, o canal que a gente registra, me fala que pessoas que marcaram o senhor. É. Hein? Pessoas que marcaram o senhor, que o senhor lembra assim com saudade. Ei, tem tanta gente. Vou lembrar de todo mundo. É muita gente. O senhor conheceu os fazendeiros de, de Franca? Ei, nossa senhora. Conhecer Deus e de todo mundo. Fazenda Santana, ah, tudo, Guaraciaba, tudo. Santa Geraldia, Geraldina. É. O senhor, o senhor trabalhou mais com casas ou imóveis assim não, ou, não, ou só com fazenda? A área de rural mesmo. Ma, então o senhor conhece o, é. essa área de Franca? Conheço. Eu fiquei contente de conhecer o senhor. Qual que é a formação do senhor, senhor Edson? O senhor estudou aonde aqui? Eu estudei no grupo Barão da Franca, lá na estação mais cima. O senhor morava para aquele lado de lá? Morava. Então o senhor lembra da, da rua? Eu nasci nessa rua aqui, ó. Que rua que é essa? General Teles. General Teles. É. E lá, na, ela vai até na estação, né? Ela é que morre na praça Sabino Loureira. É. Vai até lá. E aqui foi interceptada por causa do, do, do calçadão, é né? É, o calçadão. Marcou uma presença é. grande, né? A rua, a, a outra lá é a Voluntários da França. Voluntários da França. Essas ruas estão bem, a, bem a eram um estreitas, né? É. Para a época não era, né? Não. Na época era diferente, né? Era diferente. A... a livraria aqui do comércio era do... dos Pulse, né? É. Ricardo Pulse, do pessoal. Eu fiquei contente de conhecer o senhor. Obrigado. Eu queria que o senhor fizesse menção de, uma, de uma, um momento que marcou o senhor. Tudo bom? Ah, ele é pimenta. É, o bariô. O senhor um momento que marcou a vida do senhor, assim, que o senhor falou, o senhor, aquele, um, um ano que foi decisivo na caminhada do senhor. O que é que tem? Que marcou o senhor bastante, um ano que marcou. Ano É. O senhor estudou no Barão? É. Ali era o Hélio Palermo, era professor ali? Era, doutor Hélio Palermo, dona Mirtz, dona Jacê. E... Qual professor que, que, que o senhor ficou mais simpático assim? O... o Hélio Palermo era um professor bom. E foi prefeito bom, não né? Foi, prefeito bom. O senhor não foi aluno do Onofi-Gosuei, não? Não, do Gosuei, não. Professor? Não, do não o foi prefeito também, ele é. fez aqui nessa rua aquele viaduto ali, na época era uma obra do século, ele falava viaduto de bambu, só se for viaduto de bambu, olha a é. ignorância do povo. É. ele prometeu a... que ia fazer o viaduto, né, é. e o pessoal não acreditava, não. e a oposição falava só se for de bambu. <risos> mesmo. É. Ele colocou estátua para essas praças todas aí, pois. né? Foi um tempo bom do, é. do, do, do Gozuen, Ô, é. sou Ed. É. Agora, e, e, e o tempo que nós estamos vivendo agora? O Bolsonaro. Ah, essa época que nós estamos vivendo está complicada, né? Que era doce, você acabou. Que era doce, você acabou. O senhor acha que, que vai melhorar? Hoje ou não? nós estamos vivendo aos trancos e barrancos, né? Enfrentando aí a. É. Mudou muito, né? Mudou tudo, mudou a falta de respeito. Acabou tudo. Os professores hoje estão sofrendo na estão sala? Sofrendo, hein? Né? Né? Não tem. Não tem. Os alunos não respeitam o professor, não respeita nada. O senhor é daquela época que quando o professor entrava na sala ficava em pé? Ixi, opa! Nós chegava cedo, tinha que ficar em pé, formar a fila, cantar o hino à bandeira, o hino nacional, para depois entrar dentro da sala de aula. Entendeu? Isso era atividade antes de entrar na sala é, de, de aula? Antes de entrar na sala de aula cantar o hino na bandeira, o hino nacional. Isso tinha na capa do, dos cadernos. Entendeu? O, o é, hoje o pessoal faz bagunça dentro da sala de aula, de é. primeiro não tinha esse dedo, né? Não, aquele tempo falava, Ó, vou falar que você está fazendo arte para o diretor. A gente passava um medo diabo porque Era isso... o Dionísio Pacioli, que era o, o diretor da escola lá. Homem na cara feia, brabo. <risos> e a molecada tinha medo. Eu tinha medo. E, e... Hoje é essa aula, nós vamos falar com o tenente, pode falar com quem que você quiser rapaz, pode. O pessoal não está nem aí, a falta de respeito ficou muito grande. Entende? Não tem aquele respeito mudo que tinha antigamente. Agora acabou tudo. Eu sou Wilson. É. é Melo Ele me contou Na época eu estava vereador E ele falou assim Pastor, depois de tanto trabalho Eu recebi na porta da minha fábrica Um carro de som me xingando É Mas eu nunca imaginava uma situação dessa Então é. Aí o O, o funcionário para entrar na fábrica Ele tinha que entrar disfarçado Lá embaixo na Hélio Palermo que não funcionava, ele Palermo, ali tinha só o alambrado e eles entravam no buraco para trabalhar. Ele é. falou assim: uma vergonha, o país que está caminhando para uma, uma situação difícil, né? Então. E, e, eu, e ele fez couro com mais outras pessoas aí que sofreram. Tem milhões de pessoas desempregadas. É lógico que tem. O senhor vai adentro, nascer, feder. Tá precisando de 300, 400, 500 funcionários. Mão de obra qualificada. Não tem. É. Só tem esses nós aí, com piercing no nariz, brincão na orelha, tatuagem. A única coisa, o que, que você sabe falar, mano? Mano. Mano. É. Não sabe fazer nada, você vai dar serviço com uma coisa dessa? É. Está precisando de gente para trabalhar, está precisando demais. Serviço está tendo muito. Mas não tem a mão de obra qualificada, né? Ô, ô senhor Edson, o pessoal não, não foi educado de criança a respeitar a, a, a disciplina, né? Não, não tem respeito nenhum. Acabou. Mesmo o pai em casa, né? É. Um dia eu fui numa, numa reunião de, de é. pais e, lá na, na, na escola, a mãe falou assim, ó, a diretora só está estragando meu filho porque ele entra no banheiro para tomar banho. Eu falo para ele sair de logo para estar tá no horário, e ele falou assim, não, é. o diretor deixa eu entrar depois atrasado. Eu falei assim, mas a mulher não toma conta dentro de casa o horário do banho e vai. Não, eu estou fazendo o é. um vídeo. É. Oh, aí eu vou ter que. Ah, agora a diretora que é culpada disso? É. Ué, dentro de casa não tem, não tem controle é. e vai jogar a culpa é. na diretora. Não, não. Bom, meu irmão! Joga! Aí. Eu vi ali passando, é o Martins, o Ari Martins. É. Olha lá, cabelinho branco lá, é. o cabeça branca lá, é. não o é? Ari Martins. Ari Martins. Eu conversei. Ele quando veio para Franca, o Ari, eles é eram de Brodowski. Era ele, o Osmar, o, o irmão dele, entendeu? E tinha uma irmã, eles moravam pertinho da minha casa, quando eles vieram de Brodowski para cá. E ele fez uma história bonita, né? É. Na livraria, Martins, foi um tempo bom, né? Bom. Eu tenho história registrada do Enio. Tem, né? É, e eu preciso de, de registrar outra, outras histórias. O senhor morou na estação? Eu morei a vida inteira, foi nascido e criado lá. Ué. Então o senhor lembra da, da, da Maria Fumaça lá? É. A A gente ia para a escola, passava Maria Fumaça. Quanto tempo a gente... Bom, Carlinho? O Carlinhos do Cartório. Bem? Firme. Uh. Aí... Cartório é... do Jair. É. A gente ia pescar lá na Jaguara. Nós íamos na Maria fumaça, à tarde. é tempo bom! E ela ia soltando fumaça aí? Ah, ia embora. Nós íamos lá na Jaguara pescar. Pois é, companheira, a vida está aí. É. é. O Sr. Edson, hein? em Peixoto, o senhor lembra da, da construção lá? De quem? Peixoto, a usina. Ah, Peixoto, lembro. Meu tio trabalhou lá muito tempo. Peixoto deu vida, essa, esse Rio Grande deu vida a essa região nossa, né? Deu. Por causa da, da, da hidrelétrica, é. né? É, é o rio que, que aproveitou demais a, aproveitou. A, a, o potencial, é. a energia, as quedas. Quem começa lá, tem a usina de Furnas, depois aí tem em Peixoto, depois tem aqui em Jaguara e vai descendo. não me engano, são nove usinas, né? É. É um, é um potencial, um isso potencial aí deu, deu energia aí para o, o Brasil aí, inteiro, né? Ah, foi um tempo. O, o Suélio, e é a época do diamante aqui de Franca? Ah, acabou. Já teve aqui, quando tinha diamante, que era uma beleza. Lapidação. Corria dinheiro, tinha lapidação, tinha tudo, gente Corria dinheiro. Antigamente fazia negócio com, comprava diamantes, as coisas todas, dava tantos mil real assinava num papel. Pô. Comprei isso, isso, isso, devo tanto pagar dia tal, marcando num papel. Chegava no dia, o dinheiro estava lá. Hoje nem com promissória, cheque nada não recebe nada. Se acabou, le diamante aqui acabou. É, acabou. Você é. lembra do. O senhor Eliezer, Viana, é. tinha uma, umas lapidações boas aqui, né? Tinha, tinha muita lapidação. É. Gente Sabe que boa, tinha é. muito diamante, na época, eu tinha eu... Muito diamante eu... na época, eu... né? Corria muito diamante aí, agora acabou. Ô, o, senhor o, o Edson, a gente, o, o senhor falando assim, parece que... que... Já acabou, mas deve ter muito diamante ainda ficado aí nessas beiras de rio aí, né? Ah, mas não um pode. Esse negocinho de brilhante sai ainda. Não é muito pouco, é isso, Entendeu? Eu, eu vou mexer na cabeça do senhor. Você lembra do senhor Cássio? Quem? Cássio Duval, irmão do físico. Ah, sei, conheço. Ele mexeu com diamante à época. É. garipá É. A fazenda Jaborandi. Jamborandi. Jamborandi. Fazenda do Sérgio... Sérgio Duval? Sérgio Duval. amigo meu. Sérgio lá Alexandre. Na da Jaburandi, lá descendo a serra, tinha uma outra lá e eu vendi para ele, do Serginho. Sérgio é. Duval. Sérgio Duval. É. So, aquela fazenda ali que veio... Ele tem ela até hoje. Tem hoje. A, a, a igreja presbiteriana aqui que nós estávamos falando o senhor é. Barion e eu tenho a foto da dona Filipina é. e a Borges e a dona que é a mãe da do São Mateus Borges Duval é. ali tem a história e eles que doaram a propriedade aqui para a construção da igreja presbiteriana Você é. lembra do Reverendo Nicanor né do Javier da Cunha ou o, o Reverendo Júlio que era colega do seu irmão lembra. amigo o senhor não lembra porque ele o senhor é mais novo é, é na época de mil, é de 1937 a 42 é. que frequentou, foi pastor foi então, é pastor 10 anos é uma eu história em muito... 1942 ah isso eu não lembro depois ele já tinha saído de Franca. É. O senhor Edson, eu sou Edson fiquei muito contente da atenção do senhor falou eu queria que o senhor deixasse alguma mensagem aí de esperança ou desafio <risos> Para a pessoa que está querendo, esses jovens aí, buscar o caminho. Né? É, a morre, né? é a última que morre. É a última que morre. Mas esse pessoal precisa de perceber que a vida é, precisa de, de ter certos parâmetros. Né? É. Não adianta você querer achar que vai viver e vencer. Ah. Você tem que ter princípios e, é. e normas. né Então... Foi um prazer, e eu quero agradecer muito o senhor Não, pela o atenção. foi todo meu. Ronaldo, é. me fala do prefeito que o senhor achou que foi o melhor prefeito aí dessa... Ah, incrível. É, é. Ah, é. Teve gente é. boa. Maurício Sandoval Ribeiro foi um. Eu trabalhei Doutor com Ismael ele. Doutor Ismael Alonso Alonso foi outro. Doutor Ismael. E lá foi gente. E lá foi gente. Ismael Alonso e Alonso Alfredo, O Hélio Palermo É, do Palermo Teve muita gente boa Barbosinha Barbozinha era de cristais, né? É A região, ele O senhor lembra daquela prefeitura Quando foi construída lá naquela é, A bom. mudança do, do Lanchão Que fez aquela Tirou ah, o, aquela o campo do o Fugir Dr. Lancha Pedro é, Doutor Lancha, é José é. lancha Pedro José eu tenho as histórias dele aqui quando ele chegou é. em, em Franca né então ele é de ali do interior de São Paulo Ah, foi um tempo bom foi ó oh, fiquei muito contente só tem muita história mas a gente precisar de conversar mais ainda volta aí que a gente conversa mais. Ó, oh, fiquei contente o senhor me desculpa de eu oh, ficar é ah, assentado e o senhor em é, pé aí. Não, não, não. O senhor não repara não, tem que pegar a criança na escola agora. Isso é trabalho tá de vôo, né? É, trabalho de véio, agora é isso, coitado <risos> dos netos. Coisa boa. Eu vou Bom. só contar, eu fico muito feliz. A minha neta, o a neta já está no quarto ano de medicina, estuda em hum. Araraquara. É dar esses dias aqui. E... Tem um filho que é médico em, em, em Pirassununga. É. E tem um outro que trabalha aí muito em Biraci, aquela região ali de nas Sério. fazendas lá. Ó, oh, foi um prazer muito grande. Eu quero um mais foi uma vez meu. registrar essa franca é. essa franca do do, do imperador. Vem mais isso aí para nós conversar mais. Falou. Vai com Deus. Deus abençoe. Bom, Deus, Deus abençoe o Senhor. Amém. Entendeu? Obrigado. É, eu vou filmar o senhor caminhando, porque eu tenho, acho a coisa bonita caminhar. É. Andar é a liberdade, o senhor vai voltar aqui, se fazer assim, dar um giro, só pra entrar no, na tux do senhor, não, o carro do senhor não é a tux não é? é, a minha também, aí eu queria só que o senhor passasse aqui pra andar ali, mas ó, o senhor capricha dos passos, porque isso aí vai ficar na história, viu, o, então, o senhor andando, ah, ah. tá <risos> aí, parabéns. Obrigado. Olha o carro. Aí. A franca do imperador. Hoje eu tô saindo, vim pra cá e tirando história aqui. Do... Oh, ah. Já, já, já filmou tudo lá. Né? Fala os que tá te devendo. Aí, ó. Oh. Depois eu